Como é que a pessoa é presidente da república e organiza ações contra as instituições, sendo que nós estamos pagando a gasolina a 7 reais, sendo que não tem auxílio emergencial para a população, sendo que nós temos milhões de desempregados nesse país, nesse momento, sendo que tudo preço de aeroporto nessa cidade e país afora, a população está passando fome. E essa manifestação de ontem mostrou que ele está ainda mais acovardado e isolado. Essa luta sem fim de Bolsonaro contra as instituições se tornou uma luta contra o povo em si. Se você não garante saúde, emprego, comida para as pessoas, você não tem condição de governar. É natural que ele esteja fazendo e alimentando atos golpistas. Essa é a única forma dele salvar ele e salvar seus filhos, que são todos investigados por corrupção. Agora, mesmo que se por acaso eu tivesse alguma simpatia ideológica por esse governo do atraso, eu não me prestaria a ir pra rua para tirar foto com Queiroz, para fazer apologia à corrupção, como muitos dos que estavam ali também fizeram. Esse governo não chega nem até o fim. Até porque ele já acabou. Agora precisa sair do Palácio do Planalto e espero que saia de lá algemado. Nós vamos dar uma resposta. Uma resposta muito forte nas ruas desse país. Pra defender a Constituição de 88, para defender a democracia e não deixar que se instale aquilo que eles querem, que é um golpe contra as instituições brasileiras.